Olá, eu me chamo Paula Tavares, e hoje a nossa dica rápida é do abridor de casa, conhecido popularmente como descosturador, no ateliê de muitas leoas costureiras. Nesse vídeo, eu vou te falar a forma certa de usar-se o abridor. Esse é o meu modelo, pequeno, porque eu gosto dele, para descosturar o jeans. Tem um modelo médio também, mas eu me adaptei mais a esse. Você tá vendo essa parte da bolinha vermelha? Esse lado meninas, ele usa sempre para baixo. Caso contrário, se você usar para cima, ele vai facilmente cortar o seu tecido, porque essa lâmina aqui é a lâmina que passa na linha e corta a linha, permitindo descosturar toda aquela peça ali. Vou agora fazer junto com vocês para vocês entenderem qual é a funcionalidade desse item muito importante que facilita a vida de todo mundo para descosturar uma peça. Pegue essa bolinha, coloque na parte de baixo, penetre na direção da linha e vá seguindo na reta. Assim, você vai descosturar toda essa linha. Pronto! É muito fácil, só isso. Se você gostou da dica, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Beijos!